Olá, aqui é o Dr. Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 kg de gordura corporal em apenas 21 dias, então esse será o vídeo mais importante da sua vida. Hoje vamos falar de um suco detox que elimina a gordura no cocô e faz uma limpeza no seu organismo. Se é novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal e deixe o seu like esse suco além de ajudar a emagrecer rápido ele tem muitos benefícios para a saúde ele é diurético acaba com a retenção de líquidos ele é termogênico acelera o metabolismo queimando as gorduras combate o colesterol ruim combate celulite regula o intestino tem vitamina c e muito mais é contraindicado para grávidas, quem amamenta, hipertenso e quem tem problema de saúde. Ingredientes: um ramo de salsinha, 250ml de água gelada, uma folha de couve manteiga, uma colher de café de canela, uma colher de café de gengibre, ralado ou em pó, suco de um limão e hortelã pimenta. Bata os ingredientes no liquidificador, menos o gengibre. Depois, acrescente o gengibre. Beba um copo no lugar da janta, mas faça um lanche saudável uma hora antes, para não ficar sem comer nada. E beba um copo pela manhã. Fica a seu critério se janta ou não. Você deve tomar por 5 dias e 5 noites. Descanse por 3 dias e tome novamente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que respondo. Uma dica. Eu já disse e volto a repetir. Não existe bebida nenhuma que faz milagres. Para dar certo, tem que fazer uma alimentação saudável.